Para nossa reflexão diária, o texto está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, onde a palavra de Deus diz, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com certeza, quando nós falamos em oração, traz em nosso coração lembranças, de como é bom estar na presença do Senhor. Quantas das vezes saímos de um tempo de oração com nosso coração farto, com nosso coração repleto, com nosso coração cheio de esperança e cheio de paz. Mas muitas das vezes traz em nossa lembrança quantas das vezes a gente deixou de estar da presença do Senhor. Gastamos os nossos tempos com coisas paralelas, redes sociais, televisões, entretenimento ou muitas das vezes até as nossas cargas diárias super ah, pesadas que muitas das vezes roubam todas as nossas energias para não ter um tempo de relacionamento com o Senhor. Quando nós estudamos o contexto desse texto, no Mateus, no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 em diante, você vai ver que Jesus, ele convida os seus discípulos para subir ao monte de Getsemane. Jesus, nesse momento, estava entristecido e angustiado. E vocês vão perceber que, por três vezes, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, perguntando Nem uma hora pudesses vigiar comigo? Nem uma hora pudesse estar em oração comigo? Todas as vezes que Jesus se ausentava para orar, os discípulos caíam em sono profundo. A palavra de Deus fala que eles estavam cansados e é por isso que eles entraram em uma sonolência. Quando eles menos perceberam, eles viram que Jesus estava sendo entregue na mão dos pecadores para ser crucificado. Todas as vezes que nós deixamos de orar, nós não conseguimos ver aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É por isso que nós encontramos muitas pessoas fracas e muitas pessoas doentes. A palavra de Deus faz um convite para você em 1 Tessalonicenses 5,17 Orai sem cessai. Hoje é o momento e eu te convido para você orar sem cessar. Amado Deus poderoso Pai, queremos nos voltar ao Senhor em oração, em relacionamento, em comunhão. Eu peço perdão, Deus, porque muitas das vezes a gente se envolveu tanto com outras coisas e deixamos de estar na sua presença. As nossas cargas diárias, os nossos entretenimentos, as nossas distrações nos afastaram do Senhor, mas nesse dia eu peço que cada um que esteja ouvindo essa reflexão diária possa fazer uma aliança contigo, possa fazer um compromisso com o Senhor de separar tempo, de investir tempo em um relacionamento, em oração com o Senhor e eu tenho certeza que os nossos olhos estarão abertos a tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudy Meyer. Compartilhe esse áudio, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível. E com certeza, assim como ela te abençoou, você estará também abençoando outras pessoas. Fica com Deus, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.